Beleza, rapaziada, já estamos de volta com Gears 5 aqui, o que que acontece, rapaziada, nos episódios passados aí, o Mano Del acabou sendo deletado, Sim. um dos dois tem que morrer tio ou o JD ou o Del. Você tem que escolher um dos dois, senão o jogo não continua. Aí vocês estão falando, Caverninha, você matou o Del. Pois tá é. Rapaziada, tem dois finais, depois o Caverninha mostra o final que o Del também sobrevive, uhum. mas se o Del sobreviver, o JD vai morrer. Ah. E, na minha opinião, quem fica vivo é o JD no final verdadeiro, por quê? Ele é filho do coronel lá e esse cara sempre acaba vivendo no final, porque ele tem mais responsabilidade sobre qual na terra. É mais ou menos isso aí. O que acontece, rapaziada? Vou enfiar o pé aqui. <risos> O que, que acontece? Vou cair nesse buraco aqui. Vamos cair. Oh, o jogo tá com um problema do oh, céu. Tá com um probleminha aqui, hein? Eu tá tá chovendo ver os negócios subir bem. Por aqui não vai rolar. Ó, oh, não vai rolar, não, hein? Ó, ó, ó. Eu já achei um buraco aqui. aqui. Me ajuda a Flipa. Isso. isso, Kate. Ele levanta. Ah, Rapaziada. Ó, oh, ó. Oh. Então cara, vim. Ah, o cara vem. O Cabernet quer eu zerar eu em dois minutos. É? Não aguenta mais jogar esse jogo, velho, não, hein? Vamos parar com isso. Tá bom. Eu acho que oh. a gente consegue. O jogo, tá chovendo na minha cara? No terremoto? E aí, jogo? Rapaziada, tá chovendo negócio na minha cara, hein? E aí? Não, mano, tá respirando. Ó, meu, quem irá nos salvar agora? Pera aí, tio. Ô, louco, Transformers. Chegou na hora certa, tio. Ainda bem. É bom. Kate, ouviu ele. A gente tem que ir. Tem que. É, não é disso. Beleza, granada de. frango. Pega a granada de frango já sai pra fora. Ah, flipa pra fora. Ação e diversão. Rapaziada. Ali. Não sei pra é onde que quer, saída. hein? Nem sei. É a nossa saída? É. Ah. Acho que é. ali mesmo, hein? Beleza, é. chuta na porta, é. hein? Oh. Ó. Percebe do preto, tem altos locks ali. Pega a Lancer Genelson. Pega a Serra do Amor. Escuta, pai. Tô indo. Ó. Joga bem, faz uma rebolada, porra. Dá cessa. O que é licença? Rapaziada, é final de jogo. O jogo vai ser mais. Me... Se esse game é mentiroso, vai ser mais mentiroso ainda. Vai ser mais mentiroso ainda. Sim. Sim. Sim. Ó, ó, joga as granadas lá. Isso. Pode tudo Isso Entendeu? Ó, oh, flipa o Para de flipar de todo mundo Olha o Thundlock, tio Nossa peraí, aí, jogo Os oh, caras estão tá com os negócios aqui, tio Nossa senhora Rapaziada, a serra Cadê a serra? Ô, oh, a serra Tá no meu bolso aqui, hein Caiu bem no meu bolso Ó, oh, engravido grande lá e já era só engravidar o um grandão. Beleza, já era, tio. Ó, oh, oh, engravidamos o grandão. Agora é nosso. Cara. É tudo nosso. Ah, o cara tá do meu lado aqui já, hein. É... Pera beleza, beleza. Agora a gente tem lança-serra. Vamos fritar só o zóio desse grandão aqui. Ó. Oh. Beleza, tio. Já quase matou ele. Cuidado, que é uma só, tio. O cara tem uma arma aí. Pentecostal, tio. É tipo. só uma no zóio e já era. Beleza, rapaz. Pega pegamos isso, pegamos esse. Oh, jogo maldito JD, eu preciso Beleza, a gente tem que achar calma. munição agora de nada vai adiantar, Oh, meu Deus, o JD tá, tá Mais calmo que o caverninho, hein? pelo amor de Deus Não tá aguenta mais esse okay. jogo eu lock tô bem. Beleza, vamos vamo sair por aqui Procurando munição, tio. com certeza Deve ter umas munições lock, tio Não é possível, ó Pra cá não tem nada Não. O oh, jogo, pelo amor de tal, hein pelo amor de Deus. Tá zoando a nossa gameplay aqui Ah, meu Deus, eu tô muito calmo Vai é de ponta, tio. Quero saber, tio. Pera aí, peraí, tinha munição aqui, hein? É, continua, continua. Vai. Vapa. Ó. Ué, tá vindo Godzilla. O cabernet tá tranquilo. É. Pior que tá, não fica. Então já era, garoto. Volta e pra. Vai, sua Loki. Isso. Ah, só, só, só faltou, tio. Bizerrão. Ah, oh, Bizerrão, vai cair, tio. Isso é tudo que você tem? Jogo! Olha, ah. ah. ainda bem que morreu bem na hora que gravou, hein? Senão eu já queimava logo. É, ele não aguenta não, hein? Queimava logo a casa. Deixa para lá. Pega, tipo, pega, pega a munição. Pega essa munição logo. Que é Isso. Ó, oh, oh. engravida esses bezerros. Manda. Isso. Ó, oh, oh. pega esses lock aqui. Frita eles, frita eles. Tudo. É. Rapaziada, o que não é nosso, frita. Frita esse lock aqui. Frita esse outro lock aqui. Peraí, deixa tipo, tá tava na bezerrinha aqui dentro, hein? O bezerrinho tá, tá entrando nas nossas barreiras. Ah, o bezerrito vai cair, tio. jogo. Ó, ó, ó. Chegou! Ah, cai na bunda. Mata! Folha é de teu não! Rapaziada, tamo indo, tamo indo, tamo indo! O que acontece? Usando munição, hein? Ó, agora tá lá no bezerro nível 30. Dá um segundo! Pô, agora ferrou, tio! Os caras tá avançando! Ô bezerro, ó bezerro tá dentro de mim Ô meu, essas é minha velha aqui não vai matar nada Carrega lá tio, carrega outra arma Isso Beleza Que isso jogo Rapaziada, o negócio é guerra aqui Vê Vete é Nelson Ó, morre logo Os cara não morre no hard não tio Ó, vai correr é pior, vai correr é pior Que jogo lock em tio 7 bilhões de tiro Ainda bem que ele mostrou um lugar aqui hein? vou pegar essa garra aqui Vou trocar essa garra por essa aqui Vamos ver um qual é que é ah, Arma peixe Vamos Vou pegar essa garra aqui Vamos ver qual é que é Ó oh. É do bem Rapaziada Nossa, olha o armamento dos caras agora Fazer essa arma Que isso? Nossa Aí chove na minha cara, hein Vai, MacDosh Nossa, o cara, no meu pé, tio Ó, oh, oh, porcão Mano, tá tudo aqui. Não tem como não, jogo. Nossa, como que a gente vai jogar assim, tio? Rapaziada, dá não. Dá não. O jogo tá mentiroso. Ó. Que isso? Olha, corre, corre, corre. Olha, não tem como não, tio. Ó. Mata essa arminha, Loki. Ó. Ataca ela, ataca ela. Vehicle, caramba, caramba. Beleza, tá, tá, tá atacando. Beleza, agora engravei esse Loki. Rapaziada, pronto. O negócio é engravidar. Peraí, tio. Nossa, peraí. Cuidado. Nossa, o bezerro tá aqui. Você é louco, bezerro. Ah, bezerro, você vai cair agora. Biseu. Ah, ah bezerro, você vai cair. Beleza, rapaziada. Tamo muito bem, tipo Tá, tá sobrevivendo Oh meu Deus. Arva peixe é boa, hein. Tac-tac forte. Faz tac-tac forte é boa. É bom no caneco, que vai Tem que ter, que ter. Cabrinha já, já não curte. Peraí, peraí, Jô, ele de... oh, meu Deus, desengravidou Ó, ah! oh, louco jogo Nossa Eu tô do lado do bairro, tio, se explodir <risos> Ah, meu Deus, nem pro inferno vai, tio Vai direto pra Júpiter Ó, ó Pega essa Loki aí, tio, pega Arranca nada, em jogo Não, nadinha Onde é que eu posso passar com essa Loki mesmo? Não estou lembrado, não Tem umas cachumbas aí, tem umas cachumbas Acabou a bala de tudo Grampia, grampia ele mas o grampeador sobe mais que um o grampeador mesmo, hein? Isso é louco, jogo! Ó, a perninha aqui, ó, cheia de cachumba! Arranca as cachumbas aí! Tá quase! Amém, eles ameiam, ameiam! Rapaziada, meu amei, amei. Deus, eu sou oco três vezes aqui, gente, ensopado! O jogo eu ia pegar as armas, hein? Ou ia pegar a arma do cara? Cadê o Dell? O Dell foi deletado, tio. Infelizmente deletaram ele do jogo, tio. Eu tava com um erro, o cara não tava ajudando. O Bill Gates foi lá, manteu o um código e tirou o cara. Acontece. Rapaziada, a gente vai salvar o Dell no outro final. Fiquem calmos, pelo amor de Deus. Relembrando, se você salvar o Dell, esse JD morre. Um dos dois tem que morrer, tio. É, é o jogo. Reclama com o Bill Gates. Oh, agora o chega aqui. Quando esse cara morreu tudo, você vai chegar, Tio? Então vocês precisam de uma carona. Aí, Del, olha quem. o... Del tá já, já era, Tio. Foi mal. Quem? Ah, mas que porra! Ah. Preciso que vocês voltem para a muralha. Nossos faróis já eram e o Swarm está avançando. Ah, entendido, Bert. Estamos a caminho. Rapaziada, é mais treta, tio. Não podia acabar aqui. <risos> meu Deus. Ó, entra na Combosa conversível. Ver. Vamos acelerar. Rapaziada, a é sinistra, hein? Ó. O negócio passa por cima de tudo. Alguém sabe o melhor caminho para voltar pra muralha? Oh, Não meu Deus do céu. Vai, de uma vez. vai reto, tio, vai reto. Rapaz, beleza. Vamos carregar as armas. Primeira coisa aqui. Uma das coisas que mais demora esse jogo é carregar arma. Então tem que uma por uma, ó. Ó o tempo que demora para carregar o negócio. Tranquilo. Só ficar agachado. Agacha só logo. Eu vou ficar aqui, ó. Tranquilo. Rapaz, tá escondido na combose? Tá de boa. Ó. Ó. peraí. aí, pera aí. não. ataca, ataca. que é bom? Yes. Bebê tio. Ah, tá, né? Como De é que é o que jogo! e repente se desloquei. Todos. Ai, Rapazes, vamos, vamos fritar todo mundo, sem dó. Sem dó nem piedade. Oh, do céu. Sem Beleza. dó, sem piedade. Ó, <risos> ó. Oh, oh. Sniper já engravida. Engravidamos o Loki. Eu sou Loki. Ó, ó, ó. Já arrevei Loki na boninha? Beleza. Ó, oh, engravidei ele. As outras bichas que morrem de infeliz. Beleza, sniper nosso agora. Tira fogo, tirando fogo. O jogo. Ó, Nossa senhora, o negócio tá, tá chovendo bala pra todo lado. Peraí, bezerro. Ô, ô meu Deus, aí não, hein? <risos> recua, gente, recua. Ver, os caras estão chegando. Ah, meu Deus do céu. Ó, tacando tiro em tudo. Peraí, o Jogo. Ô, louco. Toma, seu louco. Rapaziada, eu já tô desse, vai ter que entrar aqui, tio Ó, oh, ó oh. Pera aí, pera aí, pera aí, tio Calma, já aí, tá chega aí, chega perto Ó, oh, tá chegando os caras novos do mal Pera aí, pera aí, rapaziada Esse, esse é o Loki, ó, ó as miras dos caras Laser Eles são realmente vida louca, meu Deixa, deixa o caverninho só avistar onde é onde que tá esse Loki, ó é ali, ó, ó Rapaziada, vamos meter o escudinho aqui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 Você viu, tio? É uma sorte, só, só a franja que arranca. Cabreirão! Como é que é? Quem Encontrou quem? Olha ah, lá, lá, lá. Ó, ó. Tá aqui o Loki, ó. Pera aí. tio. Engravidei ele. Rapaz, ele tem que engravidar o Loki. Ele tem que engravidar amanhã. agora já tá mais tranquilo. A gente vai lá pro outro lado. Ô, oh, tem outro, tio. Ó, ó, seu calor de Natal ali. Vai explodir o um negócio ali. Oh. Nossa senhora, tio. Olha, o cara é bom, hein, tio. O cara é bom. É sim. Ele taca a granada sem ver e cai dentro do meu bolso. Indigno. Ah, indigno aqui, tio. Ó, ó. Ó, seus locks. Peraí, peraí. Esse aqui vai ficar aqui. Não pode. Não pode. Não pode aí, seu lobis. Não pode. João, peraí. esse Loki, tio. Ah, Vou na vontade de nele ah, Ai, vai ser lindo, tio Ó oh, que tal tá, tá lindo você, você... Ah! Ah! Peraí, tio, peraí, peraí, peraí Acabou, né? Acabou? Não. Oh, Granada que... de fumaça Oh meu, longe do Oh meu, Deus do céu Cadê esses Loki? Tá aqui dentro Ataca ele, ataca ele. Tá, tá, tá, tá, tá, tá ataca ele Ataca, tio, tá, ataca tá, tá, tá, tá, tá. Pois é, essa arma aqui é Loki tá Pois é. é Tem bastante tiro, tá, tio tá, tá, tá, tá. Rapaziada, é tiro a é tiro. Demora sete dias para carregar, mas tá de boa. Tô bem, tô bem. Ah. cadê os peixe voador? Fica perto dos peixe voador, hein? Vamos ficar perto! Vamos ficar esperto. Essa arminha aqui é mais forte. Tem bastante bala. Eu me curti essa, essa peixe voadora, hein? É o quê? Cadê os loucos, tio? Rapaziada, ah, agora a gente vai pegar ele. Ó, caiu dentro do busão aqui. Ah, é o nosso lugar. E é o nosso lugar Pulo. Os peixes querem jantar, tio Eles querem jantar Ó Ô, meu, Vai acabar não? Não Troca de arma, troca de arma Troca de arma Pera, O, o, o Lock já tá aqui, tio Abatei o Loki, hein Sobe aí, Vamos ficar aqui em cima que é melhor Ó, ó Carrega essa arma, logo. O Tia Loki Rapaziada, o cara tá invadindo o plantão aqui, hein? Abre o peitinho aí, abre, nossa. Isso, isso. Rapaz, o problema dessa outra arma aí é que ela carrega demais. É a verdade. Simplesmente com essa arma peixe aqui, ó, essa arde, arde. Essa arma que é arde, se não arde, não vale. Rapaz, vamos carregar mais uma vez já. Mas aí foi o, hein? O, é o Lotto. Escudão, escudão, escudão. Estamos escudo O jogo tá de escudo, hein? 10 anos pra matar os caras, hein? Ó. Pode ser da arma enorme, é Olha jeito que ela tira. Que furado os tiros. Ó. É, pegando, pegando, pegando. Tá indo. Friton Lock tá arrancando a mesma, gente. Acabou a bala. Acabou a bala dela, hein? Tudo. É. Acabamos com a bala inteira. Foi, foi, rapaz! É. Foi mesmo! Pegamos munição benta. Uh. Sem tiro, sem tiro. Ah, uh. a deus. Ó. Vou curar esse lock inteiro, gente. Vou curar esse lock inteiro. Ah! Uh. Rapaz, já matamos todos e uh. tudo. Uh. Então, Eles pegamos bom. munição. Ele tem que tem que partir? Sim. <risos> vamos sair fora desse negócio aqui, tio. Ô, beleza, o cabelo não tá aguentando mais, não, hein? Oh, ó, tá rolando as munições aqui? O jogo? Olha aí, munição da garra aí. Pegando, tio. Não flash, não. Não, na fragmentação. É isso. Isso. Ó, oh. rapaz, se você estiver escutando uns tututututu tu, tu, tu, aqui, que tem uns lock aqui embaixo, fazendo as construção Os caras são é lock, tio. O cabernet tá pronto Eu não tô pra arrebentar pro os lock. Ó, ah, vamos voltar pro caminhão, tio. Ah, é treta parte 2 agora. O que, que acontece? Entramos. Vamos ver o que acontece. Rapaziada, é gumbosa. Ah, profissionalizada. Rapaziada, tá na combi, tá de bom, boa, tá ó. Deixa os caras voar, tio. Ó. desloque ela no cabo de... eletricidade. Tá chovendo mesmo, hein. Rapaziada, você ainda vai tranquilo, tio. Ó. Peraí, peraí, peraí, peraí, agora. Rapaziada, tá rolando os aviões cabulosos ali, hein? Peraí, será que tem munição aqui dentro? Cheio de munição? Rapaziada, tá de boa. Tá rolando os Godzilla ali, hein? Aham. Ó. Peraí, gente. Tipo, e aí? Vai ter que descer já? Desce aí então. Desce. Deixa você ir com a caverninha. Deixa eu com a caverninha. Pega. Vai com O jogo. Certo que tem uma caixomba ali? Só uma caixombinha. Ó, oh, ó, oh, ó. Oh. Pera aí, jogo. O cara vai acertar nós. Ô, oh, louco, Transformers. Toma. Toma. Volta pro chão, buraco de merda, quando eu falei ah, de diversão, aha, <risos> a diversão é só pro Go U três. Isso. Parei, oh, parei, é para desce. O jogo. Vale isso? De barra terra? Oh, não. Oh. Pode ser jogo é ladrão, tio, mentiroso. Oh, meu Deus do céu! Pessoal, rapaziada, motor, damos cobertura. Super crocotão, tio. O crocotão aqui? Esse aqui vai destruir tudo. Oh, oh, oh. Você sabe que eu não morro assim, rapaz! Como é que é? O que tá fazendo? Ganhando tempo para vocês! Sai daí, gol. <risos> Rapaziada, o dentro da boca do Loki! Oh meu Deus do oh, céu! Não. Vai, vai! Rapaziada! Não mexe o cotão, tio!